Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, e venho aqui com essa videoaula tentar explicar para vocês como é que funciona o vetor na linguagem Java. O vetor também é conhecido como Array ou Arranjo, conjunto de elementos pertencentes ao mesmo tipo. Para começar aqui eu vou abrir um, um editor de texto simples e criar minha classe. Vou dar o nome dela de TestVetor. criar um, um método estático main e declarar o vetor em Java para a gente declarar um vetor a gente por exemplo aqui um vetor de inteiros eu vou fazer a seguinte maneira o tipo de retorno o nome da variável seguido de colchetes Está declarada a minha referência para um vetor. Para inicializá-lo, nós vamos fazer uso do operador new. Esse aqui, o operador new, que vai fazer com que... possamos criar um vetor com um tamanho definido pelo usuário, por exemplo, 10 posições. Feito isso, nosso vetor já está com 10 posições. Já podemos Fazer a, o seu devido uso Vou declarar aqui um, Vou fazer um for Para percorrer esse vetor Vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos um grande detalhe Todo vetor em Java Ao ser instanciado Declarado ele se torna um objeto, então para facilitar o seu uso na linguagem Java foi criado um, um atributo ou uma característica desse objeto que, que guarda a quantidade de elementos que ele suporta então aqui no for eu já posso utilizar esse, esse atributo colocando o operador ponto para acessar o atributo length, que quer dizer tamanho Aqui ele já vai percorrer o vetor, já que ele armazena a quantidade máxima de elementos que ele suporta. Isso é mais um benefício aí da linguagem Java. Para isso eu vou atribuir aqui elementos a esse vetor. Começando em um, só um exemplo. Uhum. Aqui nós já instanciamos ou inicializamos elementos do vetor. Para acessar os dados desse vetor, o Java também tem outra característica que foi incorporada aí na versão 5.0, que é o for, é, um, um incremento, ou seja, uma implementação na estrutura for, que permite que os elementos sejam acessados rapidamente. Para isso, esse for foi criado desse, da seguinte maneira. Uma variável aqui que vai ser o, o, o iterador que vai percorrer cada posição do vetor. Vou colocar aqui, por exemplo, índice, dois pontos, o nome do vetor. Para cada índice, ele vai pegar uma posição do vetor, o for, essa estrutura aqui, já trata de pegar todas as posições, começando do zero até tamanho menos um do vetor. Devido ao uso, ao grande uso da, da estrutura for, ela foi, acabou sendo aprimorada E um lembrete, ela só é utilizada para acessar elementos do vetor Se você for alterar o valor deles, tem que usar o for convencional Esse aqui não serve para alterar os valores do vetor, só para percorrer e consultar Para isso eu vou dar um system para jogar na tela os elementos desse vetor tá aí, vamos salvar nossa classe teste vetor, lembrando que em Java se a classe tiver se ela for declarada como public ela tem que o nome do arquivo tem que levar o nome da classe, por isso nós vamos colocar aqui teste vetor.java salvar vamos compilar aqui para compilar um arquivo em java é preciso ter o jdk instalado em seu sistema que no caso estou usando o Ubuntu gnu linux basta ir sistema gerenciador de pacotes e, e instalar o através de Synaptic o Jdk para isso nós vamos usar o seguinte comando javac que é o compilador java e o nome da classe que nós queremos compilar. É, ele já compilou. Aqui dentro do diretório ele já gerou o arquivo testVetor.class, que é o nosso bytecode que vai ser interpretado pelo, pelo Java. para executar, colocamos Java e o nome da classe sem a extensão que já foi compilado, pré compilado Vamos dar o um Enter. Tá aí. Ele já leu já imprimiu. 10 valores. Aqui mais uma vez o, o código. E é isso. Espero que vocês possam, a partir de agora, utilizar o vetor em Java de uma maneira mais, mais prática. Já que o Java permite isso, né? É isso, pessoal. Valeu. Obrigado.